Olá, eu sou Maria do blog Love, uma Maria, e hoje vou-vos ensinar a optimizar o vosso feed Instagram para receberem mais seguidores e como é que isso acontece. Se vocês se usar todas as dicas que eu vos dei até agora, tenho certeza que vocês recebem várias visitas no vosso Instagram, mas há algumas que não carregam no botão de seguir e hoje vou-vos dar algumas dicas para que isso aconteça. Há 10 coisas que eu vos vou falar que são muito importantes para cativar, atenção de novos seguidores. E a primeira coisa é o username, a segunda coisa é a vossa foto de perfil. A terceira coisa é social proof que é basicamente o número de posts que vocês têm e se transmite alguma confiança. A quarta coisa é o número de seguidores e o número de pessoas que vocês têm. A quinta coisa é o nome que vocês têm no vosso instagram, não username mas o um nome. Também é muito importante a descrição, o link, os botões de ação, os vossos highlights e depois claro o vosso vídeo. Se vocês quiserem dicas para otimizar o vosso feed em Instagram, é só para a assistir e espero que gostem. Ok, este vídeo é um bocadinho diferente. E porquê? Eu tenho convidados especiais hoje, que são vocês. E achei que seria giro dar-vos as dicas, mas com exemplos. Acho que com exemplos é muito mais fácil de perceber e aprender. Por isso, vamos ouvir a primeira convidada especial, que é a Andreia. Este é o feed da Andreia neste momento e vamos ouvir o que é que ela tem a dizer. Olá Maria! Deixa-me dizer-te que eu gosto muito do teu trabalho Gosto imenso dos teus vídeos e das dicas que tu dás Aliás, tenho aproveitado bastante Vou -te dizer porque é que gostaria de ter o meu feed Instagram com mais seguidores Primeiro, eu gosto muito de fotografia Adoro, adoro aqueles feeds que têm imensas fotografias de cidades, de viagens Gosto mesmo muito Depois, eu gosto muito de moda também Gosto de maquilhagem, neste momento não estou a usar Mas sou muito fã de maquilhagem E por isso me juntei a Ives Rocher Falta da política que eles têm, que é bastante sustentável É mesmo uma marca que eu gosto e em que acredito, e como quero que vos que cheguem a mais pessoas seria claro, para isso ter mais seguidores, para poder mostrar a mais gente os produtos, porque têm imensa qualidade, são acessíveis a toda a gente gostava de ter um filho abraçado, gostava de ter mais seguidores, porque eu acho que seria capaz de criar conteúdos... GIS. um beijinho espero que ajude! ok, ajudou imenso <risos> e tenho muita coisa para te dizer não sei se conseguem ver, mas escrevi uma página inteira tu estás a fazer muita coisa bem, mas eu quero que tu chegas a mais pessoas, por isso vou-te dar umas dicas para potenciar isso ao máximo. Como eu lhes disse, vocês recebem seguidores uh, e... A decisão de eles seguirem ou não é uma coisa de 2 segundos. Eles olham para o seu e decidem em 2 segundos se querem seguir ou não, por isso tem que ser super, super apelativo e eu vou te ensinar alguns truques. A primeira coisa que eu disse que era muito importante que é o, o username. O username neste caso é Machado, Não é mau, é o nome da pessoa. Há muita gente que faz isso e funciona muito bem, por isso nada a dizer sobre isso. A segunda coisa é a foto de perfil e a foto de perfil da Andreia acho que está perfeita, porquê? A Andreia tem quatro coisas perfeitas na foto dela e eu vou explicar porquê. A primeira coisa é que a conta dela chama-se Andréia Machado e quem aparece é a Andréia Machado, por isso, perfeito. A segunda coisa é que ela está a usar a maquilhagem e essa maquilhagem é provavelmente a maquilhagem que ela vende, por isso, perfeito, está a ser marketing digital. 100%. A terceira coisa é que ela está a transmitir uma emoção isso é algo tão importante para ganhar seguidores. As pessoas precisam de sentir alguma conexão com vocês, por isso que como ela está a sorrir, transmite-nos felicidade transmite-nos uma emoção boa isso é uma das coisas mais importantes para transmitir algo. por isso, perfeito. A próxima coisa é que as cores que ela usa na foto principal são cores claras e as pessoas também associam isso mais à confiança se fosse uma foto muito escura as pessoas não iam queria saber, mas uma foto clara transmite confiança às pessoas, aos seguidores, por isso são quatro coisas, quatro em quatro, está perfeita essa foto. A quantidade de posts que vocês têm, isso transmite confiança ou não? A Andrea tem 712 posts, ou seja, já há muita bagagem uh, de publicações e isso cria outra vez uma certa confiança no trabalho dela, porque ela tem muito, muito conteúdo e já se vê que ela publica há muitos anos, por isso é uma coisa que as pessoas valorizam imenso, principalmente porque o feed dela é um feed tratado e com fotos boas, por isso muitos pontos a favor neste caso. Há a seguir mais pessoas do que pessoas a segui-la. Isto aqui não é necessariamente uma coisa má, porque ela está a tentar chegar mais clientes e as pessoas ganham confiança se elas seguir essas pessoas e conseguem ver o trabalho dela e podem gerar vendas, por isso, no caso da Andrea, isto aqui não é um ponto negativo. Agora, o nome. Em relação ao nome, aí é que nós podemos fazer uma ligeira modificação. A Andrea chama-se Andrea Machado, perfeito. E como ela faz vendas, é muito importante as pessoas saberem o primeiro nome e o último nome, o apelido, por isso não há nada a dizer, mas há uma coisa no Instagram que se calhar muita gente ainda não percebeu é que o Instagram é um motor de busca e vocês podem procurar coisas na, na lupinha vocês conseguem escrever coisas e aparece algo uma forma da Andrea conseguir captar a atenção de pessoas que querem comprar produtos de maquilhagem é ela adicionar ao nome dela Venda Yves Rocher ou Vendedora Andrea Machado ou se não quiseres ser tão direta em que é vendas, vendas, vendas, podias colocar maquilhagem e fotografia. E assim as pessoas ao digitar maquilhagem ou ao digitar fotografia conseguem chegar mais facilmente ao teu perfil. Acho que é algo que pouca gente usa e acho que podias usar a teu favor neste caso. Agora, a descrição. a descrição tu tens sharing things about everything I like e depois um monte de emojis e depois a dizer que és portuguesa e depois o teu email e depois eu tenho que carregar no botão more para ver que é chefe do grupo da Yves Rocher, por isso. Há aqui qualquer coisa que nós temos que mudar porque uma pessoa de certeza que não vai carregar no botão more para saber o que é que há lá. Normalmente as pessoas são curiosas mas também são muito, muito preguiçosas por isso tens que usar isso a teu favor. Uma coisa que eu tirava imediatamente era o teu e-mail. Porquê? Porque tu tens aqui um botão que se chama e-mail e se eu carregar no um e-mail eu chego lá a andreamachado28.com. E ao fazer isso, a frase chefe do grupo da Irre Rocher, que é muito importante estar aqui, uh, só para cima e já não existe aquele more e assim as pessoas veem instantaneamente quem tu és e o que é que fazes, por isso é algo muito, muito importante. ter links é muito importante e porquê? Vocês conseguem fazer com que os vossos seguidores sejam direcionados para algo que vocês queiram que eles vejam, por isso a Andrea tem aqui o catálogo de Ayuso Rocher vai, vai ajudar imenso nas vendas por isso é muito importante ter ali o link mas uma coisa que ela não tem é o porquê, porquê é que as pessoas vão ali carregar o que é que elas ganham com isso, basicamente e isso é uma coisa que vocês têm que sempre perguntar porque é que eu haveria de carregar naquele botão? o que é que eu posso dizer às pessoas que as vai ajudar a perceber o que é que, é que aquele link faz, o que é, que é que aquele link me vai trazer o que é que vos faria carregar naquele link? por isso, pensem como os vossos seguidores e isso ajuda mesmo muito eu que outra frase se tens um link e o link, segundo percebi, é o catálogo da Isso Rocher, tudo bem dá para perceber mas porquê que as, porquê que as pessoas precisam de carregar no teu link? Há alguma coisa aqui que diz, olha, carrega aqui, tens descontos e tens maquilhagem, podias fazer algo como comprar maquilhagem boa e barata e depois uma mãozinha a apontar para baixo. As pessoas clicam muito mais facilmente no teu link, saberem o que é que vai acontecer ao clicar no link, por isso retirava o PT ou acionava para cima e colocava uma frase mesmo muito, muito forte para as pessoas conseguirem clicar nos, no teu catálogo e de certeza que vais receber imensas vendas assim ou pelo menos muitas, muitas visualizações que é o começo Highlights, ok, tu tens highlights aqui, tens muitos, muitos, muitos e são categorias boas, mas há aqui umas coisas que eu mudava ao carregar nos, nos teus highlights, tem coisas de há 53 semanas, que é um ano ou seja, neste caso, as pessoas vão carregar e vão dizer, ok um protetor um, um solar para o verão faz todo sentido, mas depois vão ver mas isto foi há um ano atrás, se calhar este nem é o preço certo e se calhar isto já não existe por isso vão sair e as novidades que tu tens aqui para a frente, se calhar ninguém vai chegar lá porque ninguém vai estar assim a tentar chegar lá por isso, uma coisa que eu te aconselho é fazer uma limpeza dos teus highlights de duas em duas semanas ou de mês a mês para as pessoas estarem sempre atualizadas nos novos produtos, nos novos descontos, é mesmo muito, muito, muito importante. Outra coisa, o teu fit está perfeito, não tem nada a dizer, tchau! Não, mas a sério, uh, o, tio, o teu fit está giro, mas para além de estar tá giro, porque estas imagens estão tão engraçadas porque mostra os produtos e depois tem uma coat no meio e mostra também mais sobre o teu dia, mesmo tendo o Yves Rocher na mão porque é muito inteligente, mesmo muito inteligente. Uma coisa que eu gosto muito do teu feed é que é consistente. Para além de ser consistente visualmente, é consistente em relação aos dias. Tu às vezes não publicas num dia, tudo bem, mas publicas de dois em dois dias, às vezes de um em um dia, e isso é consistência. Tu estás todas as semanas públicas e isso é uma coisa muito, muito importante para ganhar os seguidores. Eu acho que vocês já conseguiram perceber mais ou menos como é que isto funciona. Eu acho que a Andrea vai conseguir muitas mais visualizações na conta dela a usar estes truques, por isso eu vou deixar aqui um, a conta da Andrea e vamos ver se ela vai fazer isto ou não, vamos estar de olho em ti. Se vocês gostarem de fotografia e quiserem dicas de como crescer nas redes sociais, então este canal é para vocês. E o próximo vídeo vai ser sessão fotográfica com modelo masculino, que é uma coisa que já me pediram há muito, muito tempo. Por isso, não se esqueçam de subscrever e ativem as notificações para receberem as minhas dicas mais cedo que os outros, por isso. E agora vamos ouvir a Daniela e vamos ver o que é que ela tem para dizer sobre a conta dela. A conta dela, neste momento, está assim e vamos ver o que é que ela tem a dizer sobre isso. Olá, Maria. Então, com a minha conta, eu tenho, assim, um, a mostrar o meu trabalho como a filmadora. E editora também. Tentar interagir também com os, com os seguidores, tanto através dos meus posts como também através do Insta Stories. E tenciono ganhar mais seguidores também, óbvio. E organizar melhor o meu feed. Eu já tenho o um feed organizado, mas não sei se essa será a melhor organização para ele. Eventualmente estava a pensar em criar um blog de fotografia, mas ainda não sei bem. Obrigada! Ok, adoro a ideia do blog e já vos vou explicar porque é que é incrível essa ideia. Ok, vamos começar então pelo início, <risos> que é o username DanielaHelena93, deve ser a data de nascimento, cálculo. E como eu disse sobre a Andrea, há muita gente que usa o primeiro nome e o apelido para conta de Instagram e funciona muito bem, por isso nada a dizer. A segunda coisa é a foto de perfil e como vocês conseguem ver esta foto transmite exatamente o que a foto da Andrea transmite, confiança e transmite emoção porque ela está a sorrir. E também tem umas cores mais claras o que ajuda na confiança também, a vender de certo modo, o trabalho dela fotografia, também é muito bom uma marca ter este tipo de visual, por isso nada a dizer. Outra coisa, social proof em relação aos posts, 8 posts. 8 posts não traz grande confiança, principalmente se nós formos aqui ao feed da Daniela e vimos que ela tem 5 posts de 2017, 1 post de 2018 e 2 posts de 2019, ou seja, nota-se que não é muito consistente, ou pelo menos que, segundo percebi, tu gostas muito de ter o feed super organizado, por isso, tens deve estar a retirar fotos e arquivá-las. Eu não quero que, tenhas, que sintas tanta pressão a ter um feed tão perfeito, porque assim, como estás a ver, não estás a conseguir criar novo conteúdo e isto está-te a prejudicar um bocadinho, embora o teu feed seja incrível e já, já vamos falar sobre isso, mas... Ok, passando à frente, o teu nome, Dani? Perfeito, Dani. Mas e se passarmos aquele, na descrição aquele photography para cima? Também vai ser pesquisável. Photography tudo junto mesmo, sem aqueles espaçamentos. Por isso, se alguém for procurar por photography, a tua conta vai estar lá, sem dúvida alguma. Por isso, passa o photography para cima e assim vai nos dar espaço para o link do teu blog. <risos> Outra coisa, o teu e-mail está perfeito, o teu e-mail está aqui, ao carregar vai-se para lá, não precisas ter o teu e-mail novamente na descrição, por isso, perfeito, highlights incríveis. Porquê? Porque o anomenioso, ele está a usar sempre o mesmo tema, são temas bons para ela, mas eu aconselhava adicionar mais dois temas. O primeiro tema seria fotografia, porque nós queremos saber o que é que tu tiras, e há algumas fotos que se calhar não passam para o teu feed, e assim as pessoas conseguiriam ver outro trabalho teu que não aparece no feed, por isso acho que seria muito, muito importante tu teres esse highlight. A segundo, o segundo highlight que eu te aconselho é o highlight edição. Tu sabes que gostas de edição e, curiosamente, é uma coisa que as pessoas gostam muito também. Elas gostam imenso de carregar no antes e depois, ver como é que uma foto é antes e depois ver a edição e ter esse highlight é uma coisa que as pessoas vão clicar muito porque gostam mesmo muito e, e seria uma boa ideia para tu utilizares no teu Instagram. Tu dizes que gostas de fotografia? quero fotos de fotografia, coloca aqui o teu trabalho, eu quero ver o teu trabalho e de certeza que as pessoas chegam aqui e dizem que tu dizes que gostas de fotografia mas só tens 8 posts e as pessoas não conseguem ter muita noção de como é que é o teu estilo Consegues tirar fotos a pessoas, a animais, a objetos bem? Não sabem porque não tem prova de que sabes Por isso o que eu te aconselhava era cria o teu blog de fotografia eu posso ajudar, podes me mandar e-mail. Estou disponível para ti eu quero que vocês consigam alcançar os vossos sonhos. Muita gente, muitos influencers querem crescer sozinhos eu quero-vos ajudar, por isso. Manda-me mensagem, o que tu quiseres. Eu quero que tu prometas uma coisa, eu quero que tu fotografes todos os dias. Pode ser só uma foto, mas eu quero que tu consigas fotografar todos os dias. Se vocês tiverem várias formas as pessoas chegarem até vocês, tenham mais público, é tão simples quanto isso. Eu tenho o meu blog, há 10 anos, eu tenho um canal do YouTube, que é onde vocês estão a ver isto agora, eu tenho um Pinterest, eu tenho um eHearted eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, por isso, estas coisinhas todas vão acumulando, quantas mais redes sociais vocês tiverem, melhor para vocês. Há muita gente que desiste logo quando me vê resultados e eu quero que vocês não desistam, quero que vocês façam o que vocês gostam, não desistam e não tenham medo de errar, que eu sei que muita gente tem medo de errar e desistam de tempo, por isso não desistam. Se vocês quiserem que eu veja e analise o vosso Instagram, é só enviar vídeos como a Andrea e a Daniela mandaram. É mesmo muito simples, é só gravar um vídeo como vocês estivessem a falar no Insta Stories e enviar por e-mail, por Facebook, por Instagram, o que deres. Espero vocês tenham aprendido alguma coisa e se quiserem aparecer, já sabem. Não se esqueçam de subscrever se gostarem de dicas de fotografia, dicas para crescer nas redes sociais e vemos no próximo vídeo. Fiz uma imagem com um pequeno resumo do que vamos a falar hoje, por isso, se vocês quiserem, é só descarregar com o link que está na descrição. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.